Olá! Para votar no PoEVWAR, você deve possuir um link de alguma enquete. Que deseja votar? Ao acessar esse link, você vai observar a enquete e poderá escolher entre as opções, apenas clicando em qual desejar. Pronto! Feito isso, você votou! Bom, é isso e obrigado!